Dos dias difíceis. Dos dias que a tempestade parece não ter um fim. É como um filme triste, sem motivação para seguir em frente. O sol castiga a pele de tão escaldante. Dias frios e os diálogos ficam pra depois. E o pra depois ficar pra sempre. E o depois ficar pra sempre. Ensolarados de frio e noites frias de calor infernal. Dias de desamor, dias tão difíceis. Dias ensolarados de, de frio e noites frias de calor infernal. Ser ator, na história do mundo real Mundo cruel, onde se quer sua vida Fale um real, é pura verdade Pasmem, resiliência e resistência Hoje é um ato de coragem Sinto dor na ferida, chaga que não cicatriza Traz mais uma dose de vida pra mim Que vou me embriagar com gole dessas ilusões O amor é paz, mas também os corações e os diálogos ficam pra depois Nunca mais haverá nós dois A vida muda num choque de realidade O amor não tá em falta, o que falta é amor de verdade Dias ensolarados de frio e noites frias de calor infernal Dias de desamor, dias tão difíceis Noites frias de calor infernal Dias de desamor, dias tão difíceis Resiliência é o ato de se reinventar mediante ao um caos. Resiliência é nos readaptar a uma situação adversa, como algo tão complicado que estamos vivendo, né? estamos nos readaptando. Né? Isso é resiliência. Resiliência é quando você, mesmo ferido, cansado, destruído, tem a capacidade de todos santo dias se levantar e acreditar que você pode fazer a diferença e que tudo pode mudar. Ser resiliente para mim é isso, é que você vê a dificuldade, passar por uma situação difícil, conseguir se adaptar a ela, dar a volta por cima, é conseguir lembrar o que que te fez começar lá atrás para poder dar a volta por cima hoje poder se adaptar aos problemas, é você conseguir manter sua saúde, o seu equilíbrio físico e mental diante de todas as situações adversas. Resiliência é você se reinventar tornar os momentos ruins bons. Seja resiliente, afinal de contas, há males que vêm para o bem. Ser resiliente requer fé, é um ato de coragem, é um ato de... É aquele espírito de guerreiro. É você seguir em frente diante de todas as circunstâncias desfavoráveis aos seus sonhos, aos seus projetos. É você manter acesa a chaminha da fé. Isso, para mim, é ser resiliente.